Vídeo passado, acessamos pelo computador a plataforma, agora vamos pelo celular. Achamos o e-mail, você vai receber um e-mail do Moldes Pet Animania. Nesse e-mail, vai te mandar um link para você entrar no WhatsApp, né? Só entrar no WhatsApp, não vai receber os produtos. Segundo e-mail, da Hotmart, que vai te dar acesso aos produtos, depois de computado a tua compra, a Hotmart vai te mandar um e-mail assim Aí você vai acessar e vai entrar na plataforma Vai colocar o e-mail que você cadastrou na Hotmart O seu e-mail cadastrado e criar uma senha né? Se você já criou uma senha no computador, você entra com a mesma senha e o mesmo e-mail E aqui você entrou já na plataforma, pelo teu celular Aqui tem o um vídeo explicando como imprimir as peças e aqui no ladinho tem três pontinhos aqui no ladinho do teu três pontinhos do teu celular. Você vai clicar ali e ali você vai achar todos os módulos. Tá tudo ali, moldes, vídeo aulas, tá tudo aqui do ladinho aqui. Vamos clicar no biquíni. Aqui tá a vídeo aula. E eu trago todo o material, tudo que você vai usar para fazer o biquíni. Eu falo do, do tecido que eu usei para fazer esse biquíni do vídeo, que é o PV. E aqui tá os moldes e a tabela de medida, né? Então tá tudo aqui. Tudo certinho. Agora vamos para outro módulo. E assim por diante, gente. Aqui tá a vídeo aula do blazer né para cachorro então tá tudo aqui ó você vai nesses três pontinhos ali os módulos estão todos aqui não tem erro é fácil é bem facinho a plataforma ela é bem organizada os moldes estão bem organizados na plataforma aqui eu vou abrir o da Mulher Maravilha e vou ensinar vocês a baixar ele para o teu celular ok vamos no molde aqui está todos os moldes clicamos em um. aqui já dá o pdf dá ok Ó, iniciando o download e aqui acabou o download download concluído e aqui está o nosso molde vamos abrir ele vamos usar pdf né? ele pede qual é o programa que você vai abrir você tem que abrir no programa certo então daqui. Tá o molde da Mulher Maravilha Então não tem erro Quanto aos materiais, gente Todos os vídeos que estão na plataforma Trazem os materiais usados Inclusive do biquíni Da roupa cirúrgica que foi falado aí no grupo Sim, tem sim, tá? É só você assistir desde o começo Que você vai ver que tá ali os materiais Que eu usei para fazer aquela peça Caso você tenha alguma dúvida, você tira a foto da dúvida quando vai fazer a peça e me manda com a foto cheiro, eu tô com a dúvida aqui. Eu não consigo fazer essa peça porque eu tô com dúvida aqui. E com certeza eu estarei ajudando. Se for preciso gravar outro vídeo, eu gravo, né? Eu tiro foto, com certeza eu vou ajudar. Sempre ajudo todos os meus clientes, ok? E quanto ao meu sotaque, ao meu dialeto, eu sou do Sul, sim. E... Mas eu consigo sim me comunicar com todos vocês Eu tenho alunos do Brasil todo, tenho alunos fora do Brasil E tenho conseguido me comunicar com vocês, né? Claro, algumas coisas vocês não vão entender o que eu falo Eu também não entendo muitas coisas que vocês falam mas a gente se comunica Eu pergunto novamente Assim como você também pode chegar até mim E perguntar Cheiro, o que, é que você quer falar quando você fala isso? Eu não vou ficar avexada, Como dizem nossos amigos baianos Eu não vou ficar avexada de estar te respondendo ah, Isso quer dizer isso Quando eu falo isso, é isso e olha só, pessoal, os nossos moldes Animania, eles têm margem de costura e quando é tecido plano, também de encolhimento, OK? Tá bom, gente? Eu espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês e é isso. Beijos a todos.